Alô, a primeira dica que eu dou é, na verdade, é uma mudança em você. Não dá para eu mudar o outro, não dá para fazer com que o outro venha a gostar de mim. Eu tenho que fazer com que ele goste de mim. Então, a primeira dica para você é humildade. Cara, humildade em aceitar as coisas, humildade em perceber que talvez nem sempre a gente esteja certo, às vezes está errado, né? Humildade em saber que não dá para mim impor coisas, porque é pior. Quanto mais você impõe coisas na outra pessoa, mais ela vai lutar, mais o subconsciente vai dizer não, não dá certo. Observa que existem muitos filhos que são contra. Se você falar água é bom para a saúde, o cara diz assim, não, água não, tem que ser gasolina. Entende? Então, são coisas que foram criadas com o tempo, são coisas que foram... Ao tempo, né, foram indo e foram indo e foram tomando um caminho errado, um caminho que não é bom. E ele se solidificou. Então agora vai ter um grande desafio, que é começar a fazer essa mudança. Mas a mudança tem que começar. Por mim. Tem que começar eu. Então é respirar profundamente né, e ter humildade em aceitar que eu também erro muito. Que eu também devo ter exagerado alguma coisa, né? É, tanto com qualquer pessoa, pode ser com, com, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, não importa. Em algum lugar talvez tenha exagerado e isso criou um atrito, né? Quando alguém bate, o outro também vai querer bater. Então, pessoal, primeira dica: respira profundamente e tenha em seu coração humildade. Vai começar a mudar. Experimenta, não acredita em mim.